Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Hoje o papo será sobre fila preferencial: usar ou não usar. Gente, eu sou assim. Se eu tiver num ambiente e ele for um ambiente barulhento, eu um ambiente onde a fila é muito longa, ou se a fila for daquela tipo assim, ó, tipo americanas ou migração. Eu uso a fila preferencial, sim. E sempre que eu vou usar a fila preferencial, eu confiro se eu tô com a minha carteirinha. Tem uma carteirinha do transporte público de São Paulo e aqui tem o um símbolo da deficiência. Toda vez que eu mostrei, ninguém ficou me questionando. Porque eu já tive, como várias pessoas que estão no espectro, ou melhor, todas as pessoas que têm alguma deficiência que não é visível, de cara passam eu já passei por essas situações constrangedoras vou dividir com vocês duas eu, é, numa grande rede de supermercado até um supermercado chique eu tava na fila aguardando a minha vez e eu percebi claramente que a pessoa uma senhora que estava atrás de mim do Rafa que a gente estava junto Estava bem incomodada da gente estar tá na fila, mas como ela não falou nada, eu também não falei nada. E ela deve ter sinalizado para a caixa a indignação dela de duas pessoas tão normais estarem na fila antes dela. E eu estava com a minha carteirinha, mais a do Rafa, que ele também tem uma de deficiente, porque o Rafael é surdo, na mão. E quando a gente chegou e colocou as nossas compras, a caixa olhou para a gente e falou assim, eu vou atender primeiro essa senhora porque essa aqui é a fila preferencial. Gente, na hora meu sangue assim subiu e a, a senhora que estava atrás da gente já estava tipo, empurrando as coisas dela pra cima das nossas, tipo assim, pega aqui as minhas e me atende mesmo. eu olhei pra caixa, eu tava com as carteirinhas na mão, falei assim, mas nós não estamos na fila errada. A mulher, ela ficou branca, branca, branca, branca. Ela ficou com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu fiquei até com dó. Daí ela olhou para a senhora e falou assim, ah, eu vou atender eles. A mulher, acho que ela não entendeu direito o que estava acontecendo. Daí eu olhei para a cara da senhora e falei assim, minha senhora, me desculpa, isso aqui não é só fila de idosos, é a fila preferencial, é para deficientes também. Dela pegou e ficou na dela. Daí a caixa atendeu a gente ela não pediu desculpa o que eu achei assim extremamente grosseiro da parte dela e logo que a gente saiu assim meu ó só de lembrar minha mão já fica até suada daí logo que a gente saiu eu já escrevi um e-mail para aquela rede do supermercado relatando a situação falando que eu achava absurdo a pessoa que estava no caixa preferencial ter agido dessa forma com a gente e como eu já trabalhei em sistema da qualidade, eu falei que eu queria alguma comprovação de que os funcionários fossem treinados para que essa situação não se repetisse mais. E a rede de supermercado respondeu o meu e-mail e mandou, tal como eu tinha pedido, uma lista de treinamento, de sensibilização para clientes preferenciais, alguma coisa desse tipo. Eu sei que dá para burlar e criar e só fazer para parecer certo, mas assim, aquilo me deu uma resposta. O que muitas vezes quer, a gente quer é uma resposta do, do estabelecimento. Eu já passei por outro constrangimento desse tipo numa outra grande rede de uma loja de artigos esportivos. Eu não vou falar o nome das empresas porque eu não quero ter problemas. Mas eu estava na fila aguardando e... Minha vez, na fila preferencial, para alguma troca. Então eu tinha que falar num não era nem um caixa, era um balcão. E do nada apareceu uma senhora com um senhor e ficar encostada ali do lado da pessoa que estava sendo atendida. Eu seria a próxima. Quando a pessoa saiu, essa pessoa já começou a falar com o atendente. E daí o atendente olhou para eu olhei para a atendente e falei assim, é a minha vez. Daí a moça, assim a senhora, olhou para mim e falou assim, é que ele é preferencial. Eu olhei para a cara dela e falei assim, me desculpa, mas eu também sou preferencial. E eu com a carteirinha na mão. Toda vez que eu tive que usar a fila preferencial, eu sempre segurei a minha carteirinha na mão. Porque para mim ela me dá a segurança de saber que a pessoa vai respeitar. Eu olhei e falei assim, mas eu também sou preferencial. Daí o caixa falou assim, me desculpa, senhora, mas eu vou atender primeiro ela e depois você. Eu falei, é, porque a fila preferencial é ali atrás. Daí eu fiquei assim, bem satisfeita, porque a pessoa assim, em momento algum, ela fez cara e ela ainda se desculpou. É importante a gente também ocupar as filas preferenciais para as pessoas perceberem que as deficiências invisíveis existem. Então, eu acredito que seja até assim educativo a gente fazer uso da fila preferencial. Eu também, muitas vezes, uma vez o Rafael tava na fila, é que o Rafael tem a vantagem de não ouvir, né? Daí a pessoa falou alguma coisa, daí eu falei assim, ah, ele é preferencial. Daí o Rafael virou pra pessoa e falou assim, ah, é, eu sou surdo. Daí eu falei assim, ah, mas por que que surdo tá na fila preferencial? Gente do céu, meu sangue subiu. Eu não respondi porque, assim, é um direito nosso, a gente tava coberto pela presença das carteirinhas que garantiam que a gente tem direito àquela fila, mas acho que as pessoas faltam se colocar no lugar do outro. Sabe por que uma pessoa surda precisa da fila preferencial? Porque todos os barulhos, todos os sons daquele ambiente, eles são amplificados, jogados no aparelho auditivo e vai direto para o cérebro. Simples assim, só por isso. Eu, como uma pessoa que tem altos problemas de sensibilidade auditiva, eu consigo entender o quanto isso deve ser incômodo. E é por isso que as pessoas surdas também fazem uso da fila preferencial, para pouparem o seu cérebro de toda essa sobrecarga sonora potencializada pelo uso do aparelho. Então, assim, vamos aprender a se colocar mais no um lugar do outro. Quantas pessoas é, autistas também sofrem dos ambientes? Eu sei, e eu agora eu vou falar em causa própria, o quanto é cansativo estar no ambiente de tumulto, muitas pessoas, muitas luzes, muitos sons, e o uso da fila preferencial é para isso, para minimizar esse desconforto nosso frente ao mundo. Então vamos fazer o uso, vamos tomar. É, ocupar os nossos espaços, e esse é um espaço que a gente tem direito também. Agradeço a você que ficou até aqui, peço que você se inscreva no canal e uma vida boa e longa a todos. Até o próximo vídeo!